Tolkien Talkers, todos nós sabemos que Fëanor e os seus filhos são conhecidos pelo seu péssimo temperamento. Mas hoje vamos falar do mais rudo dos seus filhos, Karantir, o Moreno. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem, deixem like, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E como sabem, como qualquer vídeo de personagem, de lugar, vamos começar então pelo nome. O nome paterno de Garantir em Quenya era Mori Finue, que significa Dark Finwe, ou seja, Finue escuro. Assim como o seu pai e como os seus irmãos, ele tinha Finwë, ou seja, o nome do seu avô, no seu nome paterno. O diminutivo de Mori Finuë era Morio. Este nome devia-se ao facto do seu cabelo ser muito escuro, ser muito negro. O seu nome materno era Carnicir, que em Quenya significa Red Face, cara avermelhada. Uma característica que Carantir tinha semelhante à sua mãe. Carantir significa Carnicir, mas em Sinari... E ao longo da evolução do Legendário tivemos diversas formas para o seu nome, como Crantor, Crantir ou Caratir. Carantir nasceu nos anos das Árvores em Valinor. Ele é o quarto filho de Fëanor e Nerdanel. Como tínhamos falado no vídeo de Curufin, Carantir é sim o quarto filho de Fëanor, e Curufin é o seu quinto filho. Essa questão da Ordem dos Irmãos foi algo que Tolkien foi mudando ao longo da evolução do seu legendário. Por vezes temos uma ordem dos irmãos completamente alterada. Outras vezes aparece Curufin em quarto lugar, como sendo o quarto filho, noutras vezes temos Karantir como o quarto filho. Mas vendo bem, esta não seria uma questão com que Tolkien se preocupasse muito. Mais tarde, quando Christopher Tolkien fez toda a edição de Silmarillion, ele colocou Curufin em quinto lugar e Karantir em quarto lugar. Algo curioso e que pode ter tido influência em toda esta questão da ordem entre os irmãos é que o mais rude de todos os irmãos, e aquele que era o mais rápido para a raiva, chegou a ser Curufin e não Karantir. Karantir, assim como os seus irmãos, esteve sempre ao lado do seu pai enquanto viveu em Valinor. Depois do roubo da Silmarils por Melkor, ele seguiu então o seu pai Fëanor para Beleriand. Karantir, assim como os seus irmãos Maglor e Curufin, era casado. No entanto, assim como no caso dos seus irmãos, não temos quaisquer informações sobre a sua esposa. Após os Noldor terem chegado a Beleriand, ter-se dado a Dagorwyne Giliath, onde Fëanor faleceu, e também depois de Maedros ter sido capturado por uma hoste orc e ter sido levado para Angband os Noldor reuniram-se então num conselho em Mithrim. Lá estavam presentes vários senhores e príncipes a Noldor. Entre eles estava Angrod, filho de Finarfin. Ele tinha sido o primeiro dos Noldor a visitar Thingol, em Menegroth. Thingol não estava nada feliz com a chegada dos Noldor a Beleriand e deu apenas permissão à casa de Finarfin para poder entrar no seu reino, uma vez que Angrod e seus irmãos eram também filhos de Aeroen, que era filha de Olwë, irmão de Thingol. Thingol deu então permissão aos Noldor para habitarem a norte e a leste de Doriath. Quando os senhores dos Noldor estavam então reunidos em Mithrim, e Angron lhes contou as palavras, uh, lhes falou sobre aquilo que Thingol tinha dito. Os Noldor ficaram tristes e acharam que ele tinha sido bem frio. Os filhos de Fëanor ficaram logo enraivecidos. No entanto, Medros falou de forma bem ponderada, mas em seguida falou Caranthir, que não amava nada os filhos de Finarfin. Não deixeis que os filhos de Finarfin corram de lá para cá, contando histórias para esse elfo escuro, em suas cavernas. Quem os fez nossos arautos para lidar com ele? E. Embora tenham vindo de fato a Beleriand, não se esqueçam tão rápido que seu pai é um senhor dos Noldor, ainda que sua mãe seja de outra gente. Angrod, chateado, abandonou o conselho e Medros repreendeu Caranthi. No entanto, os restantes Noldor ficaram perturbados, pois conheciam o espírito cruel, o espírito sempre aceso dos filhos de Fëanor, que estavam sempre prontos para a violência. Medros mandou então os seus irmãos acalmarem-se e partiram de Mithrim para habitarem em Beleriand leste numa região que ficou conhecida como a Marca de Maedros. O povo de Karantir era o que habitava mais para leste, junto às Eredlindon, a montante do rio Gellion. Destacando-se da cadeia principal, a oeste, havia o Monte Redir e outras pequenas elevações. Entre as montanhas e o Redir havia um lago, sombreado pelas montanhas Cheto Azul. O lago era o lago Elevorn, que significa vidro negro em Sindari. Karantir habitava em seu redor, a vasta região entre o Gelion e as montanhas, oeste e leste, e o Monte Herer e o rio Ascar, norte e sul, ficou conhecida como Targelion, terra além do Gellion, ou Dor Karantir, terra de Karantir, onde todo o seu povo habitava. Mas os Elfos Verdes chamavam aquela região Talad Runen, o Vale Leste. O povo de Karantir fortificou também as montanhas, a leste da brecha de Maglor. E lá, pela primeira vez, eles subiram as Ere de Lindon e avistaram então o leste da Terra-média. Tiveram medo, pois eles parecia muito selvagem e vasto. O povo de Karantir foi também o primeiro entre os Noldor a cruzar-se com os Anãos, pois após o ataque de Morgoth e da chegada dos Noldor os anãos cessaram o seu comércio por Beleriand. Aquilo que os anãos tinham em comum com os Noldor era a vontade por mais conhecimento, a vontade de aprender e também o amor que tinham pelo engenho. Outra coisa era então o ódio que tinham para Morgoth. No entanto, isso não foi razão para haver amor entre ambos os povos, mas conseguiram então fazer uma aliança, uma vez que tinham objetivos em comum, os anãos, ferreiros e pedreiros de Nogrod e Belaegost aprenderam grandes segredos de Artífice e ganharam então um grande renome em Beleriand, e assim voltaram de novo ao seu comércio por Beleriand. No entanto, todas as mercadorias passavam primeiro por Caranthir, e assim este obteve grandes riquezas. Porém, Caranthir era muito presunçoso e ele pouco escondia o escárnio que sentia pela aparência dos anãos. A quando da chegada dos homens do leste da Terra-média, os Aladim foram o segundo povo dos homens a entrar em Beleriand. Chegaram primeiro ao Ocidian, mas os elfos verdes não foram nada amigos com eles, foram então para Norte e instalaram-se uh, no sul de Targelion. Apesar de estarem na região de Caranthir uh, e do seu povo, ele pouca atenção lhes deu. Permaneceram em paz durante algum tempo, mas Morgoth, vendo que era mais difícil de enganar os homens do que ele pensava, preparou então um ataque surpresa, de forma sorrateira, a leste, fazendo então com que uma hoste orc entrasse uh, em Beleriand pelas Eren Lindon. Chegados a Beleriand, atacaram então os Aladin, os Aladim eram um povo um pouco disperso, cada senhor tinha ali os seus negócios, a sua vida, cada pessoa vivia no seu canto e era um pouco difícil de se unirem. No entanto, Alad, que era um homem bem corajoso, conseguiu reunir os mais fortes do seu povo e levou-os então para o ângulo entre os rios Ashkar e Gellion. Lá, construíram uma estacada para se protegerem e levaram para lá todas as crianças e mulheres. Entretanto, Alad foi morto pelos Orques e o seu filho, Aldar, que tentou salvar o corpo do seu pai o mais rápido possível, foi também então morto. Quem ficou a cargo do povo foi Aleph, irmã, irmã gêmea de Aldar. Alef tentou então reunir os restos do seu povo e lutar com bravura. No entanto, houve muitos que não tinham esperança e lançaram-se ao rio para se afogarem. Sete dias depois, chegou a esperança do norte, veio então Karantir e o seu povo e conseguiram dizimar o exército or então Karanthir olhou com bondade para os homens e fez a Aleth grandes honras e lhe ofereceu recompensa por seu pai e irmão. E vendo tarde demais que valor havia no Zedain, disse a ela, se vos mudar-vos para habitar mais a norte, lá tereis a amizade e proteção dos Eldar e terras livres que serão vossas. Mas Alet era orgulhosa e avessa a ser guiada ou governada e a maioria dos Aladdin era de ânimo semelhante. Portanto, agradeceu a Karanthir, mas respondeu, minha mente agora se decidiu, senhor, a deixar a Sombra das Montanhas e ir para o Oeste, onde outros da nossa gente foram. Chegamos então àquele período em que se pode dizer que foi o começo do fim. Chegamos então a Dagor Bragollac, a Batalha das Chamas Repentinas, a quarta das Batalhas de Beleriand, onde também se rompeu o Cerco de Angband. Os orques devastaram Targélion e conspurcaram o Lago Elevorn. Toda a marca de Maedros foi dizimada, exceto Imning. Karantir fugiu, reunindo então o resto de seu povo e juntou-se à gente dispersa dos gêmeos Amroth e Amras. Foram para Amon Ereb, o monte solitário que fica entre Ramdal e Gellion. Lá montaram uma guarda e tinham auxílio dos Elfos Verdes, e a partir daí nenhum orque passou. Os Noldor viram então que os novos povos dos Homens que estavam a chegar do leste, os Lestenses, era uma boa ajuda para a batalha. Os chefes Bor e Ulfang juraram amizade aos Noldor. Deu-se então a Nidnaeth Arnoediad, a batalha das lágrimas inumeráveis. Os filhos de Ulfang, este que tinha gerado lealdade a Karantir, traíram então os Noldor. Eles eram Ulfast, Uluart e Uldor. Depois da derrota imensa de Nidnaeth Arnoediad, os filhos de Fëanor foram então habitar para Ossirien de modo selvagem. Aqui Karantir teve o mesmo fim que os seus irmãos, Celegorm e Curufin. Quando Dior, estava agora a habitar em Menegroth, recebeu o colar dos anãos, com a Silmaril encrustada, sabendo então que Beren e Lúthien tinham falecido, os irmãos, uh, os filhos de Fëanor, decidiram atacar Menegroth. Aí houve o segundo dos fratricídios élficos, Dior morreu, mas Celegorm, Curufin e Karantir perderam as suas vidas. E é isto pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo sobre os filhos de Fëanor, neste que falámos sobre Karantir. Por isso já sabem, deixem like, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, as páginas parceiras do canal e sigam também o nosso blog. Podem também ajudar-nos a comprarem livros ou outras coisas através dos nossos links da Amazon e também subscrever a Amazon Prime Video através do link do TT.